Muito bem, gente, é, muito bem, estamos de volta aqui no canal Rede Saudade do Sertão, né? É, seja bem-vindo, você que ainda não conhece nosso canal, temos mais aí de 400 vídeos. Depois você dá uma é, remexida aí, né, que tem vídeo para todos os gostos, hein? É, não se esqueça, temos vídeos aí para todos os gostos, inclusive algumas imagens do estado de Minas Gerais, que para você que gosta de natureza é um prato cheio, tá bom? Não se esqueça de deixar sua inscrição, é, também deixar o seu joinha aí, né? E assistir o vídeo até o final. É que só assim você está nos ajudando, né? É, tem muita gente aí que assiste vídeo do YouTube e, e cancela as propagandas. Isso é um pecado, viu? Isso aí é um pecado, porque nós que trabalhamos aí fazendo vídeos é, para o canal, nós também temos de ganhar o nosso tostãozinho, né? É o nosso salarinho. E só as propagandas pagam o nosso salário, tá bom? Muito bem. É, hoje nós vamos aí passar um pedacinho aí, né, é, da vida do conjunto Novo Alvorecer, né? Apesar de não ter muitos detalhes sobre esse conjunto, mas deixando aí a nossa homenagem a esse grupo aí, né, que deu começo, revolucionou aí, né, é, uma década é, da música evangélica no Brasil, né? Para quem não conhece, Fica ligado aí, né? É, vai conhecer um pouquinho aí da história do Conjunto Novo Alvorecer, que começou aí a sua carreira nos anos 60 e parou aí no comecinho dos anos 80. Vamos lá, vamos ouvir um pedacinho aí. Infelizmente, não existe um site com a história do Conjunto Novo Alvorecer. É até mais fácil encontrar as MP3 dos discos do que informações e fotos do Conjunto. Um dia existiu um conjunto musical evangélico, que revolucionou a nossa história. Através deles aprendemos a usar novos instrumentos, novos ritmos e não ter vergonha do estilo de nossa própria geração. Eles foram os pioneiros. Seguindo a picada aberta por eles, na floresta, seguiram os gigantescos monumentos do louvor, vencedores por Cristo, som maior, elo, logos, vozes de cristal, etc. A caminhada iniciou-se em seis dias. De julho de 1966, num culto especial da Igreja Presbiteriana Independente da Quinta Parada, na capital paulista. Sob a direção e idealização do notável mestre professor Agenor Pereira de Carvalho, o grupo foi chamado Conjunto Vocal e Instrumental Novo Alvorecer. Que bênção! Que monumento! Que achado! O grupo tocou o coração de um grande empresário e músico, o Sr. Mário Vieira, proprietário da Discos Musicais Califórnia uma das grandes das décadas de 60 e 70. Ele apaixonou-se pelo grupo cristão e tratou de levá-los ao estúdio. Assim, o Brasil conheceu esse conjunto jovem, que mudaria a cara do Brasil evangélico. Suas canções eram alegres e cantavam com o peito aberto. Não estavam preocupados em serem extremamente perfeitos. Eles eram extremamente humanos. Há CDs que ouvimos e que se mostram tão perfeitos, quase não humanos, encantáveis. O novo alvorecer, pelo contrário, era humano. A sensação que passavam é a de um louvor de acampamento, com o pessoal sentado na grama, ou ao pé da fogueira, cantando, tocando, de forma informal, gostosa e espontânea. Por isso os jovens se identificaram com eles, pois o que eles cantavam todos conseguiam também. Suas canções eram inteligentes. Vivendo numa geração prende de talentos, poesias e lutas pela democracia e liberdade, Aprenderam como ninguém a fazer uso de metáforas e ilustrações do cotidiano, para dizer coisas profundas e espirituais. Um de seus autores, o grande e notável Daniel Vieira Ramos Filho, traduziu em poesia páginas imortais da antologia da música evangélica. Sucessos como Além do Pó, ano 2000, Ori, vieram dessa privilegiada e abençoadamente pensante. As décadas de 60 e 70 foram de grande oportunidade, bem como de grande projeção. Não havia muita coisa, assim, era possível ver de longe os luzeiros que brilhavam. Era um tempo em que o Brasil podia cantar a mesma coisa, de norte a sul demorava muito para sair uma série nova de canções. Quando as novas saíam, as anteriores já eram cantadas em quase todas as igrejas. Hoje, com a proliferação da comunicação e a enchente de gravações, o leque de opções é grande o bastante para não permitir unanimidade em quase nada. Quando um CD termina de ser gravado, há outros desde despejados no mercado, e a maioria nunca será conhecida. O novo alvorecer foi conhecido. E muito! A mensagem social e política invadiram os púlpitos protestantes do início da década de 80. Os pastores, formadores da opinião, adocicaram a mensagem do Evangelho, e influenciaram aquela juventude. Assim, em 1982, o Novo Alvorecer experimentou sua última gravação, e suas músicas estavam longe do que diziam anteriormente. O tempo também foi tratando de levar cada um dos pioneiros para dedicarem-se aos filhos e aos netos que iam chegando, e o grupo dispersou-se. Para não deixar morrer mais uma release histórica, estamos compartilhando uma breve história do Grupo Novo Alvorecer com os devidos créditos. Vale ressaltar que estamos enfatizando o momento musical da banda com influência do rock nas composições, Notório a partir da década de 70 nos álbuns, vibrante mocidade, busca, conta uma verdade de 2000 anos e século 20, os primeiros discos com esta influência, visível também no figurino da banda, cabelos longos, música mais conceituada, protesto verbal, visual mais artístico e profissional. Este selo traz um monte de recordações, e esta gravadora nasceu em 1959, fundada por cantor popular chamado Mário Vieira. Chegou a gravar a Bicamargo, Carmela Alves, Milionário e José Rico, trio Parada Dura. Mas também teve seus artistas evangélicos como nosso grupo homenageado, Luiz de Carvalho e a banda Sinal de Alerta. Não sei por que pararam. Eu sinceramente acho que eles estão perdendo dinheiro e não relançarem todo aquele acervo deles em CD. Acho que os impedimentos são outros porque sei que se pudessem já tinham feito. O Novo Alvorecer fez história na música evangélica em seus 16 anos de existência, ou seja, de 1966 a 1982, e que deixou a marca de 12 RPS gravados. Pode-se dizer com certeza que foi quem abriu o caminho para os grupos que surgiriam em seguida, como VPC, Elo, Logos, Som Maior, Vozes de Cristal e por aí vai. Uma coisa que não me sai da cabeça, pesquisei na net mas não encontrei quase nada, é por onde anda este grupo hoje. O que se sucedeu de seus membros?